Gente, estou muito feliz de anunciar mais um lançamento do Ministério O Avalho nesse mês, mais um livro novo que chega e que, com certeza, vai te abençoar muito. É o livro do meu amigo, pastor Marcelo Jamal, O Poder da Experiência com Deus na Prática da Vida Cristã. Em 1 de Pedro, no capítulo 2, no verso 3, a palavra de Deus diz se é que tendes experimentado que o Senhor é bom. Entender o poder da experiência. Né, significa que além da doutrina que rege a nossa fé e deve nos levar a vivenciá-las, nós precisamos entender o quanto a prática em Deus. Acredito né, que quando Malaquias diz, provai ministro, diz o Senhor, falando de contribuição, ele está dizendo, quando você acredita na palavra, se move nela e vê os resultados, isso vai consolidar cada vez mais a sua fé. Da mesma forma, quando ele diz, se é que tem de se experimentar do que o Senhor é bom, ele está falando de uma fé que não deveria ser meramente racional teórica, né? Ela se fundamenta, obviamente, na poderosa palavra de Deus, mas ela precisa do aspecto prático da experiência. Eu tenho certeza que esse livro muito bem escrito, né? Que não tem só informação, tem muito alimento, tem muita coerência, vai produzir não só alinhamento, mas despertamento na sua vida. Então, eu quero recomendar de coração. Jamal é um grande amigo e um dos pregadores que eu mais gosto de ouvir, mais abençoa a minha vida. Tenho certeza, na sua vida, com esse conteúdo, não será difícil. Excelente.